Você também é acometido da síndrome do jaleco branco? Sabia que um estudo da Universidade da Pensilvânia relatou que uma em cada cinco pessoas, pacientes, né, é, são acometidos dessa, dessa fobia por profissionais da área da saúde, especialmente médicos? Tá, mas você está no canal Vida de Propagandista e deve estar se perguntando o que, que isso tem a ver com a função propagandista. Todos sabem que o propagandista visita diretamente o médico. E um dos medos muito recorrentes, aí que as pessoas sempre chegam falando comigo é Celso, eu morro de medo de falar com médicos, como é que isso vai acontecer? E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Seja bem-vindo. É isso mesmo, as pessoas me perguntam, né? Celso, eu tenho experiência em vendas, eu sei vender, mas cara, eu morro de medo da ideia de ter que falar com médicos, eu travo, né? e não só com médicos, toda vez que eu estou é, em determinada situação em que eu estou sendo avaliado ou sinto que sou avaliado, seja falando em público, seja numa entrevista ou de frente para uma figura de autoridade, que no caso é o médico, eu travo, eu não consigo evoluir e me desenvolver bem. Então se você tem interesse em saber como é que você pode aplicar técnicas que eu mesmo utilizo, utilizei inclusive na semana passada quando eu palestrei para uma equipe de 200 gestores da Eurofarm, imagina, um laboratório super renomado, é natural a gente ficar ansioso, É também, são também as técnicas que a gente usa, que a gente ensina para os nossos alunos no curso da benchmark em treinamentos, para que eles possam ali se desenvolver na frente de profissionais, na, seja em entrevistas, seja em visitas médicas ou em outras situações. Então, fica comigo até o final, com certeza esse vídeo vai te ajudar muito. Mas eu quero aqui, rapidão, te convidar para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Deixa aí seu like de uma vez, porque se você já acompanha o nosso canal, você sabe que esse conteúdo vai agregar nós temos aí mais de 98% de like nos nossos vídeos, temos o maior orgulho de falar sobre isso aí. Então se você não é inscrito, já deu tempo de se inscrever, acione o sininho para que o, o YouTube possa te notificar as novidades e vamos que vamos que o conteúdo hoje está sensacional, beleza? Olha, eu vou deixar para você três dicas, três pontos que você precisa cuidar para que você possa melhorar aí, para que você possa ter mais tranquilidade, mais calma, mais serenidade para se comunicar com a figura de autoridade, no caso também, o médico em outras situações, tá bom? O primeiro ponto é o seguinte, você não vai ficar tranquilo falando sobre uma coisa que você não domina. Então, domine o assunto. O propagandista é um ser que vai em busca de muito conhecimento. Ele tem que dominar aquilo que ele está falando. Realmente, o médico é muito exigente. Ele sabe, se você vai lá e fala alguma balela, cara, você perde a credibilidade total com o médico para sempre. Então ter conhecimento, dominar aquilo que se fala é extremamente importante. Você não vai conseguir falar, ter domínio, ficar tranquilo, se você não domina o assunto, tá? Só que esse é o princípio de tudo, porque você tem que ter domínio, inclusive, para dizer em algum momento ali que você não sabe determinado assunto, você tem direito de não saber também. E é muito melhor falar que você não sabe do que tentar enrolar, tentar, sabe, dar aquela love, isso não vai funcionar nesse caso. Então domine o suficiente para ficar tranquilo para dizer que uma outra coisa você não sabe, você vai procurar saber e trazer essa informação aí com exatidão. Então O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é conhecer muito bem a sua audiência, o seu público-alvo, a pessoa com a qual você está se comunicando. Entender isso, entender as nuances, né? o que, que essa pessoa quer, qual que é o desafio atual da vida dela, quais são as dores, os objetivos, os medos, os anseios dominar isso conhecer muito bem a sua a pessoa para a qual você está se comunicando vai te trazer segurança porque você sabe que aquilo que você está trazendo está sendo útil para ela de alguma forma as pessoas se enganam pensando que é, as, é, todo mundo tem dor sabe o barack obama o bill gates não importa pode ser a pessoa mais importante do mundo ela tem dor ela tem necessidades ela tem anseios e se você se conecta a isso com certeza você vai conseguir estabelecer um bom nível de comunicação. Se você quer impressionar alguém, na próxima vez que você for conversar com alguém, experimenta passar 80% do tempo falando desta pessoa, falando dela, se interessando legitimamente pelas dificuldades dela, pelos desafios dela, perguntando sobre a história de vida dela, você vai perceber que só de agir assim você já vai gerar mais empatia e mais conexão e a sua comunicação vai fluir muito mais. E a última dica vai parecer estranho na hora que eu falar, mas você vai entender e compreender que essa é uma das armas mais poderosas que eu uso para dominar a comunicação e para conseguir fluir muito bem no ambiente como eu relatei, que numa palestra, palestrando para 200 gestores que têm um conhecimento vasto, que dominam aquilo que eles fazem, né então, como é que eu consigo alcançar ali uma tranquilidade para conseguir conversar com essas pessoas de igual, de igual para igual? Veja a criança. Como assim, Celso? Ver a criança? Que história é essa? É visualizar a criança. Todas as pessoas, elas foram crianças um dia, parece óbvio dizer isso, né? Mas é legal você lembrar disso e pensar que aquela pessoa ali, você tá vendo que você tem maior admiração por ela e tudo mais, uma pessoa que é segura naquilo que faz, ela um dia foi criança também. Visualizar ela nessa forma, tentar imaginar aquela pessoa como, era, como ela era quando era criança, vai te trazer mais calma, mais tranquilidade, porque ninguém tem medo de criança. Todo mundo compreende que crianças são inseguras, crianças têm medo, crianças são curiosas visualize você também como criança, isso vai diminuir a pressão vai, e a autoexigência, a autocobrança pelo perfeccionismo e eventualmente se você comete um deslize, se você erra em algum ponto, você vai conseguir tratar isso com mais naturalidade e seguir com a comunicação. Então se ver como criança, né, que é, é, os especialistas dizem que é a essência de todo mundo, né? essa criança né e se conectar com as outras crianças naquele ambiente vai com certeza te dar mais calma mais tranquilidade para olhar as coisas como realmente são que é o que ninguém é melhor que ninguém porque tem um cargo específico porque tem uma função específica na sociedade as pessoas são iguais só têm histórias de vidas únicas e tudo bem todo mundo pode se conectar todo mundo pode aprender e ensinar algo para alguém antes de julgar testa é, faça, experimente e aí sim deixa os comentários aqui para dizer se esse conteúdo foi útil, se você já dominava aí, se você tem esse medo também ou tinha esse medo e agora está mais tranquilo para conseguir aí falar com médicos e, tu, e tudo mais e superar esse obstáculo que de repente estava entre você e essa grande oportunidade que é ser propagandista. Se esse conteúdo foi útil, compartilha ele também com seus amigos e baixa o nosso guia gratuito, quero te convidar aí para baixar o e-book mais baixado do país. Já são mais de 10 mil downloads. Ajudamos milhares de pessoas de forma totalmente gratuita a ingressar na indústria farmacêutica, dando algumas dicas. Claro que a gente tem o um curso completo, mas você já começa a se beneficiar gratuitamente. Legal, né? Então é isso. Eu quero te ver no próximo vídeo e sucesso para você!